Não, a sociedade não funcionaria sem dinheiro. Mas por que o questionamento, né? Porque dentro dos ideais comunistas, existia essa ideia, existia a ideia de que a gente poderia criar uma sociedade sem dinheiro. E um projeto ficou relativamente conhecido, o Projeto Vênus, propagava a ideia de que a gente precisa de uma economia baseada em recursos, uma economia sem dinheiro eu comecei a acreditar nisso também, eu comecei a acreditar que a gente não precisava de dinheiro e, poxa, pesquisei comunidades que se separaram do, da sociedade, se separaram do capitalismo para ver se elas conseguiam funcionar sem dinheiro. Comunidades pequenas, no final das contas, precisavam do dinheiro, vendiam o excesso de produção dela para ter o dinheiro da sociedade para poder comprar materiais que eles não conseguiam produzir eles mesmos. Comunidades relativamente grandes tinham até o próprio dinheiro deles, mas nenhuma não tinha dinheiro, né? Então isso me fez questionar, pô, não, como é que a gente consegue viver numa sociedade sem dinheiro se não existe nenhuma sociedade sem dinheiro? O dinheiro ele tem uh, o lado bom dele, né? ele serve como meio de troca, serve como unidade de conta, ele serve como reserva de valor. Para a sociedade, ele estimula o trabalho e ele regula o consumo. Né? Imagina que você não tem dinheiro. As pessoas não têm estímulo para trabalhar e elas poderiam consumir o que elas quisessem. Isso não, não, é, não é real. Algum, algum sistema de, de alocação de recursos tem que ter. Né? No socialismo, o que acontece é que você tem como é produzido e dividido para todo mundo, você tem a quantidade de produtos que você pode consumir. Então você tem uma cartelinha, pelo menos em algumas épocas do socialismo, em algumas práticas, você tem uma carteirinha daquilo que você pode consumir. Enfim, por que, que existiam essa, essa, esses, esses projetos que acreditavam que tinha que haver eliminação do dinheiro? né? Porque eles viam um problema, talvez no, na sociedade, era a ganância que estava ali no meio do dinheiro, o sistema financeiro talvez precisava ser tirado da sociedade, aquilo não era real mas a gente precisa do dinheiro. Então, o que essa galera não, não conseguiu enxergar, e o que eu estou tentando propagar aqui, é que o que a gente precisa é uma alteração no sistema monetário, uma alteração no sistema financeiro, não a completa eliminação dele, porque a completa eliminação é, é irreal e não funcionaria. Beleza? Fique ligado e um abraço.